Vamos lá para a estratégia. Você vai clicar aqui em Trade. Aqui onde tem ada USDT, você vai colocar USDT barra BR, BRL. Certo? Aqui ó, USDT barra BRL. Você clica aqui ó. Aqui ó, em comprar USDT com BRL, comprar e vender, você deixa comprar. Aqui você marca Marketing. Coloca aqui, ó, 100% e clica comprar. Pronto. Agora a gente já tem o USDT. Vamos atualizar aqui, ó. Vocês podem notar que eu tenho 71,92 de USDT agora, ó.